Ô gente, olha como esse gato tá sujo. Sabe que é nadou na lama? <risos> que isso, meu fio, ô E de noite, madrugada, ele pulou em cima da nossa cama, todo sujo assim. Não sei o que aconteceu com esse gato de, durante essa madrugada. Onde que ele tava? Será, gente? O que que ele arrumou? Porque tomou banho. Sabe que ele tomou banho no <risos> Na água suja, mas tá fedendo, viu? Oh meu amor, o que, que aconteceu? ele brigou e alguém jogou dentro da água? Conta para nós, o que aconteceu? O que, que aconteceu com você? Fizeram covardia com meu neguinho? Foi? O que que aconteceu? Não, não foi não. não você brigou? brigou? Não, você jogou no bar? Hum, não. você estava disputando quem? É uma namorada? Tá procurando namorada? Tava, meu amor? É, tá procurando namorada? Tava? Não, olha a é é cor Nossa, o que você arrumou, Panda? O que você arrumou? Cê tá cheiroso? E agora, tá, tá cheiroso, Panda? Panda. Você tá cheiroso? Não, tá mesmo não, viu? Você tá acertou. <risos> oh, gente. Aí, ó, a Lara, mesmo assim, te ama, tá vendo aí, ó? Ô, oh, gente. Tá cheiroso, não, né? Fala pra papai, o que, que aconteceu? Não vai falar, não. Então quer dizer que você. Alguém, algum outro gato tá coçando no, no esgoto, né? Não? Então foi uma caça, então, né? Você tava pegando o um rato? Aí. É, Ah, tá, eu acertei Aí é, o rato entrou dentro do cano de esgoto Você entrou lá atrás, né? Mas ficou fedendo, meu mano Agora papai papai e mamãe Vai ter que dar um banho na você, você Deu de sorte tem shampoo ali, viu? para dar banhozinho assim você Nossa, Deus. vai demorar graça, normal Gente, o que que aconteceu? Comenta aí. O que vocês acham que aconteceu com esse garoto? Comenta aí, viu, gente? Fala aí. O que vocês acham que aconteceu?